Oi gente, o vídeo de hoje era para ser sobre onde investir a sua reserva de emergência. Mas eu achei melhor voltar um pouco e a gente falar sobre alguns conceitos básicos em relação a finanças pessoais e investimentos. São algumas palavras que tu vai começar a perceber que elas estão no teu dia a dia, como imposto de renda. Que é o um imposto que incide sobre o que tu tem de renda, nesse caso sobre os lucros que tu tem a partir dos investimentos. Tem a liquidez que é o tempo entre o teu pedido de resgate e quando ele vai estar disponível para te usar Um investimento que tem a liquidez de um dia, significa que se tu pedir ele hoje, tu vai poder usar ele amanhã Os investimentos normalmente têm uma data para serem resgatados e essa data a gente chama de prazo de vencimento que é o dia em que tu vai poder tirar esse dinheiro do investimento sem perder nada do que tu investiu Quando você escuta que um investimento é de risco, significa que da mesma proporção que tu pode ganhar dinheiro, tu pode perder também tem também o FGC, que é um fundo garantidor de crédito, ou seja, se o banco que tu investiu quebrar, até 250 mil reais, o FGC te devolve todo esse dinheiro com os juros. Juros então é o nome que a gente dá para o que tu teve de lucro, títulos públicos. Eles são chamados assim porque antigamente eles eram realmente títulos de papel impressos que as pessoas compravam e depois elas vendiam de volta para o governo que pagavam o valor com juros. Hoje já é negociado digitalmente e é basicamente tu emprestar dinheiro para o governo. Um exemplo de título público é o Tesouro Selic, que rende de acordo com a Selic. Selic é o nome da taxa de juros mãe, que a gente chama. Essa taxa Selic é a taxa de referência que os bancos usam para pegar empréstimo do Banco Central. E também é a taxa que diz quanto a gente vai receber de juros quando a gente compra um Tesouro Selic. Tem também o CDI, que é a taxa que os bancos pagam entre si, um para o outro, para se emprestarem dinheiro. Essa taxa é quase sempre a mesma coisa ou um pouquinho menos do que a Selic então a gente pode meio que considerar que elas são quase a mesma coisa. E quando a gente investe no título público, tem uma taxa da B3 que é a bolsa de valores, que é cobrada da gente anualmente, de 0,25% esse valor ele é cobrado sobre o investimento todo, não só sobre os juros que tu recebeu. Esses são alguns conceitos, existem mais alguns que a gente vai usar quando a gente começar a falar de investimentos mais complexos e de renda variável e conforme a gente for aprendendo, eu vou te apresentando novas coisas que vão fazendo sentido com as coisas que a gente vai aprendendo. Eu sei que é um pouco difícil de entender essas coisas sem que elas estejam contextualizadas, mas é por isso que eu tô explicando elas agora, pra quando a gente falar sobre esses assuntos, ser mais fácil de entender porque ele já vai saber o significado de algumas palavras. Agora, se tem um amigo que também tá começando a investir, então envia esse vídeo pra ele, porque pra ser um bom investidor, a gente precisa saber o significado desses conceitos a gente se vê no próximo vídeo, valeu!